Estudar, tô fazendo questões Do ESAG Medicina tá bem chato Principalmente matemática, porque No início matemática é muito chato Potenciação, radiciação Essas coisas, assim Nada para mim São exatamente meia noite e dez E eu voltei a estudar Dia 17 de fevereiro Agora é meia noite Do dia 19 de fevereiro E eu comecei a estudar, fa fazendo questões do exame de medicina, só que assim, é, eu tinha parado de estudar, né? Depois do ENEM eu não estudei pra mais nada, porque o ENEM é a minha única prova, meu único vestibular. E aí voltando agora, a gente perde total o ritmo, eu tô, tô chocada. Tô estudando só três matérias, matemática, biologia e química seguindo um cronograma de um rapaz que eu vi no TikTok, que ele separou por meses as matérias que você deveria estudar. Mas, enfim. Vou ver o que, que, como é que vai se eu desenrolar. Pretendo assinar na plataforma do A Prova Total em abril e a plataforma do professor Henrique Araújo em junho, de redação. E aí, agora é meia-noite. Tô sem sono nenhum, porque quando deu... 8, 9 horas da noite, eu tava exausta, exausta. Daí eu deitei, eu cochilei, né, primeiro tirei uma soneca. Só que eu ainda tava exausta, acordei, e aí eu fui pro quarto, e aí eu dormi, e aí eu acordei. E... Quando tocou o bifone, <risos> sabe? Enfim, vou dar uma... Vou ver se eu continuo editando um pouco o vlog aqui, pra ir pra... na próxima semana no ar não sei o que eu faço na minha vida, velho Eu não vou conseguir ajustar meu relógio tão cedo Estudar por questões é muito cansativo Muito cansativo Cansa mais do que qualquer outro tipo de estudo Pra mim, sabe? Não. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou provar que sou eu? Olá, clã Faz um tempo, né? O último arquivo que tem nessa câmera é de fevereiro E aí muita coisa aconteceu desde então Hoje é 7 de julho e vocês podem ver o todo do carro, porque eu vou para a biblioteca. Vou estudar na biblioteca e agora são 7h32 e a biblioteca só abre 8h20. Então nesse período eu fico no carro esperando a biblioteca abrir, obviamente. E aí o que, que eu faço no carro? Eu, eu faço eu termino a minha maquiagem né? Que no caso é aplicar um pó Porque o protetor solar deixa o meu rosto brilhando Passo um pó, passo um corretivo Pra não assustar os servidores e os alunos E um blush Mas eu uso máscara, então O blush ele faz bem pra minha cabeça só Porque a máscara tampa Nesse período que eu fico aqui no carro, além de fazer o que eu acabei de falar, eu também leio bastante. Eu voltei com o meu hábito de leitura, tô muito feliz. Ele não é como eu lia em 2014, 2015, mas já é alguma coisa. Então, eu vou ler agora. Eu acho que eu vou terminar 15 dias. Não, acho que não vai dar tempo. Não, eu consegui terminar 15 dias, enfim. E qualquer coisa, meu Scooby tá aqui embaixo, pra quem quiser acompanhar as minhas leituras. Então eu vou terminar de me arrumar agora. Meio que pronto, eu achei que eu ia ler 15 dias, mas eu vou continuar lendo... A Rebouças, Confessões de uma Garota Excluída, Mão Amada e um pouco dramática. Pegando minha dose diária de vitamina D... <risos> que lendo faltam cinco minutos para entrar na biblioteca e aí eu recebi uma mensagem do cursinho que eu fazia é, oferecendo de novo para voltar para o cursinho né, o presencial provavelmente eu não vou voltar né mas isso me lembrou que eu tinha que dar uma olhada no sisu acabei de ver meu resultado no sisu não fui chamada em nenhuma não, não fui selecionada para chamada regular parabéns parabéns mas coloquei interesse na lista de espera da Ufam, que é a federal do Amazonas, né? Pra quem não sabe, sou de Rondônia. Então, eu quero a federal daqui de Rondônia, mas é, eu coloquei, eu comecei, a... comecei a cogitar a possibilidade de ir para outros estados aqui da região. E Amazonas é a minha primeira opção porque eu tenho parentes que moram lá. E aí o Acre é a segunda opção também. Mas eu coloquei na lista de espera na Federal do Amazonas, na capital, Manaus. E dessa vez eu vou ficar mais atenta, porque no sisu do primeiro semestre eu perdi a manifestação de interesse da Federal do Acre, que eu tinha colocado pro Acre. Não vou cometer esse erro de novo. Harmonique do futuro, não cometa esse erro de novo. Fique de olho no site da Federal do Amazonas. Enfim, o sinal acabou de tocar. Eu vou pra biblioteca agora, vou estudar, e a memória da câmera tá acabando, e aí eu também tenho vergonha de andar com essa câmera, porque ela não é discreta, ela é uma filmadora grande, daí eu vou filmar o que, que eu faço na biblioteca, que é questões, <risos> questões de redação só. Ah, então é isso, lá vou eu estudar. Oi gente, hoje é dia 11 de julho e eu estou aqui em frente à biblioteca esperando a biblioteca abrir. Eu não gravei muito semana passada e nem esse final de semana porque preguiça e porque a memória da câmera tá acabando, mas eu tenho algumas coisas para falar. Essa semana eu vou fazer, eu vou corrigir o meu Enem de 2021, segunda aplicação, que eu refi, eu fiz a prova, né? Eu fiz o regular e aí eu fiz a segunda aplicação como simulado. E eu vou corrigir essa semana, eu acho que vou tentar corrigir tudo hoje, né, segunda-feira. E aí, que eu queria falar que sexta-feira a minha mãe comprou pra mim o meu anel. Dois anos depois, meu anel de formatura de fisioterapia. Eu queria exatamente... era o último anel que estava disponível na bancada. E eu queria um exatamente assim, bem simples, bem... Minúsculo, porque quando vier, a graduação de medicina vai ficar junto e aí não pode um brigar com o outro. Enfim, tô muito feliz. E meu cabelo tá incrível, tá com volume incrível, tá muito macio, porque eu fiz plopping. Eu tinha o aniversário da minha tia-vó pra ir no sábado, e sábado é o dia que eu lavo meu cabelo. Então eu não podia fazer uma finalização muito pesada com creme. Porque ele ia demorar pra secar E eu não gosto do meu cabelo molhado Não gosto de estar com meu cabelo molhado fora de casa eu só, só só tolero essa situação quando eu tô em casa E aí eu finalizei ele sábado E aí ele secou super rápido sábado já do popping E aí ele ficou lindo na festa E aí domingo também ele tava lindo E aí hoje ele também tá lindo E eu vou retocar as mechas, minhas mechinhas do meu cabelo eu vou passar o camaleão nele. Ele desbotou bastante, bastante, bastante. Mas é porque eu tenho muita preguiça de retocar. Mas eu vou retocar. Se tudo der certo, eu vou retocar hoje. Eu tenho que ajudar meu irmão com algumas tarefas da escola de espanhol, inglês e biologia. E é isso. Vejo vocês no próximo take. Ah, eu tô aqui também pegando um pouco de vitamina D. É ótimo. Recomendo muito, gente. Peguem sol. Eu acho que eu sempre falo isso nos meus vídeos, mas peguem sol. Eu tenho seis aulas de matemática para assistir. Seis. Teve processo seletivo de dois mil e vinte e dois que a gente podia usar as notas do ENEM 19, e 21. As minhas notas do ENEM 2019 foram boas, e aí 20 caiu muito porque eu tive um burnout e eu não consegui estudar, era o último semestre da faculdade, covid etc. E aí no 21 eu consegui aumentar todas as minhas notas, mas eu não estudei redação, então a minha nota de redação despencou muito, e aí a média geral cai muito. E então eu usei a minha nota do ENEM de 2019, foi a minha maior nota desde então, né, entre as três. E aí, no processo seletivo, de seis vagas, eu fiquei em trigésimo. É a primeira vez que eu fico tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe da vaga. E... Enfim, meu irmão tá de férias, então eu não tô indo a biblioteca estudar. Também não tô estudando muito em casa, não, não rendo em casa. E tô aproveitando esse tempo para ler muito. Vou colocar aqui na tela alguns livros que eu li esse ano. Foram muitos. Voltei o meu hábito de leitura. Depois que eu parei de me com uma pessoa, com várias pessoas na verdade, eu coloquei toda a minha energia de estar gostando de alguém no meu hábito de leitura e aí aconteceu isso. E, né? Eu tô, acho que no meu nono livro esse ano, ano passado eu li um livro. É isso. Tô de férias, não tô fazendo nada. Gravando esse take rapidinho pra falar o que, que eu estou fazendo. Eu vou terminar de corrigir o meu Enem PPL 2021 e depois eu vou continuar revisando o primeiro dia de Enem. Eu tô revisando todas as provas que, que eu fiz e que eu tenho né, disponível. Eu não sei cadê meu Enem 2019, mas enfim, tô revisando o 2020 e vou revisar o 2021. E também vou revisar o meu simulado de Humanas que eu fiz do Salva esse ano. Porque eu não sei onde eu coloquei o meu simulado do SAS que eu fiz esse ano. E depois de fazer toda essa revisão, eu vou decidir se eu faço o Enem Digital de 2021. Eu tenho que conferir de novo se as provas são diferentes. Ou se eu vou já pro simulado Missalva. Eu estou com essa dúvida. Ou se eu faço um simulado Rezag Sério Ter muitas opções Nada pra mim